Salve salve moçada! Nesse vídeo vamos tratar de como a história explica o surgimento de Roma. Atualmente, muitas coisas sobre a antiga cidade de Roma são conhecidas graças ao trabalho de alguns profissionais. Arqueólogos, arqueólogas, historiadores, historiadoras e outros pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam a estudar o passado. E a cidade de Roma é um ótimo lugar para esses estudos. Restos de construções e de objetos, moedas, esculturas, construções e documentos escritos nos ajudam a entender o que aconteceu no passado da cidade, pois são os registros e vestígios deixados pelos romanos ao longo do tempo. É por isso que hoje podemos imaginar e conhecer como a cidade surgiu e por que ela cresceu. Já sabemos que a cidade de Roma fica na Península Itálica, mais especificamente numa região conhecida como Lácio, onde viviam os latinos, um dos muitos povos que habitavam a península. Graças às pesquisas arqueológicas, sabemos que essa região foi dominada pelos Etruscos, um povo que vivia um pouco mais ao norte dali. A influência etrusca na cultura romana está presente nos objetos arqueológicos encontrados, que são uma evidência da longa dominação dos etruscos sobre o território de Roma. Os pesquisadores encontraram elementos da cultura latina, sabina, grega e de outros povos que tiveram influência na formação de Roma. Os escritores da antiguidade diziam que Roma foi fundada no século VIII a.C. Mas não devemos levar essa data muito a sério. Os estudos arqueológicos mostram que o local já era ocupado permanentemente alguns séculos antes. Mas só depois é que esses assentamentos começaram a se desenvolver num processo de urbanização e formação de um estado. Com base nas evidências arqueológicas, os historiadores afirmam que uma cidade-estado não teria surgido antes do século VII a.C., portanto, mais de 100 anos depois da narrativa tradicional. O que sabemos é que a cidade de Roma surgiu a partir da reunião de várias tribos e povos diferentes, atraídos pelas boas condições de sobrevivência. Sob dominação etrusca, Roma cresceu muito, deixando de ser uma pequena povoação e se transformando numa cidade, dotada de vias e habitações, fortificações e sistema de esgoto. Cada um dos povos que formaram Roma falavam um idioma diferente, mas o latim, língua falada pelos latinos, se consolidou como a língua corrente entre os romanos. E assim foi por muito tempo. A região onde Roma surgiu oferecia proteção aos seus habitantes, pois localizava-se numa planície circundada por colinas que facilitavam a defesa do território. O solo na região do Lácio também era muito fértil, favorecendo a agricultura. Mas talvez o grande trunfo de Roma seja o fato de ela ter surgido às margens do rio Tibre, a 25 km de sua foz. Esse trecho navegável facilitava o acesso ao mar Tirreno, e os mercadores que vinham pelo mar em barcos precisavam subir pelo curso do rio para se dirigir ao interior da Península Itálica. Roma situava-se no encontro das principais estradas que levavam a outras regiões. Nesse vídeo, conhecemos a narrativa histórica sobre o surgimento de Roma. Como vocês podem ver, esse jeito de contar a história da cidade é bastante diferente daquele que vimos no último vídeo, quando conhecemos a narrativa mitológica sobre o surgimento de Roma. Ao contrário daquela, essa narrativa que conhecemos agora se baseia em metodologias científicas de análise de fontes históricas e objetos arqueológicos que nos ajudam a compreender o que que ocorreu no passado. Nos próximos vídeos continuaremos falando sobre Roma Antiga.